A gente tem que ficar atento algumas pegadinhas que podem acontecer no mercado. Né? Vamos começar a observar aqui ó, o dia 26 de janeiro. 26 de janeiro, o trade estava lá, ó, um topo, né? um fundo, ó, um ombro, cabeça, ombro, né? um topo mais baixo, um fundo mais baixo, a neckline, o alvo aqui, ó, tamanho. Repetiu aqui, pá, legal, maravilha, o preço seguiu, né, um topo mais baixo, um fundo mais baixo, fez um topo, né, então ele tá ali tentando acompanhar qual é a, a lógica, vai fazer um fundo mais baixo, tá certo? Mas tem uma pegadinha aqui. E é o que nós vamos ver. Qual é a pegadinha? Ele deu aqui, ó. Deixou lá um dojinho, um, um uma estrela cadente, um... um pequeno característico aí de reversão fim de movimento, exaustão. E. Aí o que, que começa a acontecer? Do lado dele, um candle aqui, ó, que rompe a mínima, né? faz uma espécie de mini engolfo, Aí, uma incerteza, né? um candlezinho que para baixo. Então, o que, que o, candle mais, o trader mais apressado faz? Ordem de venda aqui. Aí a ordem de venda aqui. Aí o outro um pouquinho mais analítico. Bota ordem de venda aqui. Esse cara aqui botou um stop aqui. Esse cara botou um stop aqui. Esse cara botou um stop aqui. O mais, um pouquinho mais experiente esperou o pullback no que fez esse candle aqui. Botou venda. Botou venda. E aí esse candle, antes de virar um doji, ele foi uma barra no fundo, né? E do momento que ele fez isso, muita gente também, na confirmação, entrou aqui. Só que os institucionais estão sabendo, toda essa turma aqui, empolgada, fazendo o acompanhamento do down, né? Topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. E aí, o que, que eles fazem? Eles começam a meter volume de compra. Começam a meter volume de compra e vão começando a estourar a carreirinha de stop. Estoura. Estoura os stops que entraram aqui. Estoura os stops que entraram aqui. Estoura os stops que entraram aqui. Estoura os stops que entraram lá na certeza do movimento. E o dinheiro dos traders vai embora. tá certo? E o primeiro a perder foi o pessoal que entrou aqui, porque já na na barra seguinte ele já começou o movimento. Então tudo isso para depois como uma como uma confirmação ele de fato faz um engolfo e vem embora, né? E começa o movimento de descida. Então assim a gente precisa ter é, bastante cuidado, né? Entrar com posições pequenas, tá? procurar uma posição com um stop que seja bem barato. No momento que tiver uma reversão uma, como isso aqui, é, sair fora e aguardar, porque não podemos cair aqui, ó, nessa manobra. Olha quanta gente foi estopada em todo esse trajeto. E aí depois o movimento se cumpriu numa linda de uma de uma descida.